Vamos lá. E é logo à nossa frente aqui, praticamente do lado. Eu, a sugestão é começarmos pelo estacionamento. Positivo. Sem inimigos no estacionamento, tem uma patrulha tripla. É, positivo. Estacionamento são. Tem dois inimigos, um atirador e um infiltrador. Beleza, vamos lá. Iniciando a aqui. 3. Vamos iniciar a aproximação aqui pelo acesso sul. Homem do saco. Minhas 12 horas. Positivo. Derruba não. Ele não tá, iso não tá isolado. Segundo inimigo se aproximando. Os três inimigos de frente para os senhores. Positivo. Três inimigos no meu visual. Ok. Vou tentar chamar a atenção deles aqui. Positivo. Beleza. Mordei a isca. Fica de olho lá no, no cara da grana e a gente vai pegar esses dois aqui. Positivo. Como é que tá aí? Tirar? Tem, vi tirar? tem visual dos dois? Eu, eu tenho de um. Do qual? Do que tá aqui na frente. Primeiro do, aqui. De óculos? Tá é. Segura aí, segura aí. É o infiltrador. É, é, ele andou. Beleza. Quando tiver com a mira nele, avisa que eu vou pegar o outro. Tá. o meio do saco na mira. Ok. Tô sem visão. Tá, tô com visão. Pode virar nele. Calma, Pode calma, ser? calma. No 3. segurei. Um, 1, 2... Saiu, dois. saiu, saiu, saiu. Andou. Okay. Okay, tá ok? ok mesmo? Tá atrás do carro, tá atrás do carro. Tá, tá beleza. Eu, aí. É, eu aproveitei pra pegar porque eles dois passaram na mesma tá. linha. Vai, Cross. Não, homem não. homem do não, saco não. não está só. É, tá não está não. São Tem outro dois. inimigo chegando. Beleza. Tá Visão bis... pra ele, Luísa? É, tem tem um visual. Tá pronto aí, Croix? Pra tá. tirar o nome do saco? Sim. Relativo. Vai. Ah, tinha mais um. Nossa. É sério que tinham seis inimigos ali? O que os é caras estavam fazendo todos juntos assim? Tá dentro do estabelecimento. Piada devia estar muito boa, viu? For... Já foram todos? Vocês acham mesmo que todos esses caras estavam trabalhando todos juntos ali, contando episódio de novela? Não, não tinha seis. Eu acho que eles estão dentro desse estabelecimento aqui, capitão. Ele tá chamando pera aí, pera aí. Eles vão chamar reforço aéreo, capitão. A gente precisa se abrigar. Beleza, vai ser aqui dentro mesmo. Vem. Beleza, entrei. Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui o Pessoal fica de olho nos acessos aí, viu? eles vão tentar entrar Jolho aqui em uma das saídas Chegando, o reforço tá chegando hein Chegando pelo acesso aqui. sul, tá, ah, fica é de olho, veículo, quatro inimigos. Tô vigiando aqui uma das saídas. Beleza, são quatro inimigos, logo na saída, depois do, do acesso do estacionamento, acesso sul. Tá suave, viu? tá suave. Beleza, são só quatro inimigos. Vamos lá fazer a festa. Do norte nada, tudo limpo. Não, eles estão vindo todos do acesso sul. Ó, ah, positivo senhor. Beleza. Nossa. Granada. É. Foi. Desgraçado jogaram uma flecha na gente aqui. Foi. Beleza, segura. Aqui atrás. Mais três. Só quanto o avanço deles. Olha aí, mandaram a frag na gente. Sai, sai, sai. Ai, é, Luísa. Ah. Paciência, Luísa. Nossa! O cara voou um fuzil aqui. De quem foi esse fuzil que voou aqui? Eu da Luísa. Eu acho que é meu. <risos> Nossa. Eles estão em direção ao carro. Uhum. Eu não sei o que é que eles estão tentando, não, hein? Bom, vambora. Vão fugir? É sério? É, galera, eu vou ter que sair aqui, mais tarde eu volto, tá? Beleza, positivo. Okay. É, força maior. Tranquilo. Beleza, os inimigos do veículo foram abatidos? Tem um atrás do veículo menor. Beleza, tem um visual, lá pegar. dele Ah, tá ali olha lá olha lá só bundinha ah escondeu que é isso mano ah, lá de novo <risos> aí ó pode clipar esse abate aí sei foi o beleza ó recua recua recua está aproximando aí opa cadê Engraçados aqui, a, aqui atrás Sem visual Beleza Ai, pera Pô oh. tem, tem dois aqui atrás não, não, não quero essa arma não Pô eles Trocaram minha arma, nossa Ok Mais alguém? pegar? Mais um. Tem, tem. Tem um aqui atrás. Aonde eu morri aqui, ó. Tá agachadinho. Parece que tem um drone aproximando aí, hein? Não sei se, ah, se eu vi coisa demais. Tô sentadura. Parece desgraçada. Tá aqui comigo ele, ó. Tá aqui. Só que eu tô morta. Tá indo... Tá indo pro careca, hein? Ah, te pegou. Ué. Tô tentando montar a atadura, tá atrás do carro explodido, seu. Beleza, beleza. pois ó. Acho que tem um outro veículo aproximando. Nossa. Aí não, aí não. Vou voltar. A sua direção, seu. Boa. Eu tava no menu, cara.